Boa tarde, irmãs, que o Espírito Santo possa estar ministrando sobre as nossas vidas, trazendo luz, trazendo revelação e entendimento da palavra, em nome de Jesus. Uh, o tema proposto, assim, para esta tarde é sobre adoração. A primeira coisa que eu pensei quando fomos falar de adoração, né? Por que Deus exige que nós o adoremos? Esses dias eu vi uma pregação de um pastor que ele dizia que... Será que Deus acorda com uma crise de identidade? e Diz assim, estou precisando que alguém levante agora e me adore. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento e que me adore. Eu vou pedir para as irmãs abrirem em Mateus 22, 37. E eu vou pedir um orar ler. Uh, quando Jesus foi questionado qual seria o grande mandamento aqui na terra, ele respondeu, então: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Lá em Marcos, ele fala mais ou menos a mesma coisa, mas vamos dar uma olhada também. Em Marcos 12, 29.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 Uh, como ele nos fez e ele nos conhece, ele sabe que se nós colocarmos outra coisa em primeiro lugar a não ser ele, essa coisa com certeza nos frustrará. Uh, a gente pode colocar na nossa vida como um Deus a carreira, a profissão, eu posso colocar o dinheiro em primeiro lugar, eu posso colocar um esporte, eu posso colocar meu esposo, meus filhos em primeiro lugar na minha vida. Mas a carreira, eu posso me dedicar intensamente, mas de repente vai surgir uma pessoa que é melhor do que eu naquilo que eu faço. E isso vai me frustrar. Mesmo que eu dediquei todo o tempo para ela, isso vai me trazer frustração. Se eu colocar o dinheiro em primeiro lugar na minha vida, provavelmente eu vou conseguir ganhar, mas as coisas que eu ganhar com esse dinheiro, ela vai, só vai me trazer mais vontade de ter outras coisas e isso não saciará a fome que eu tenho de algo a mais. Se eu colocar o esporte na minha vida, com certeza, ou o meu time, ou o que for, vai perder. E eu não vou ficar feliz nem contente com tudo isso. O esposo também, com certeza, certa hora, ele vai fazer algo que, a meu ver, está errado. E eu vou me frustrar com ele. Os meus filhos vão crescer. E eu dediquei minha vida inteira para eles. Mas eles vão sair de casa e vão constituir uma família também. E isso vai acabar frustrando aquilo, a expectativa que eu tinha deles para mim. Então, precisamos amar a Deus em primeiro lugar, porque nunca o Senhor vai nos frustrar. Que quem nos ama mais do que qualquer coisa, que amou seu que mandou seu filho para morrer por nós na cruz, não tem como nos frustrar. Nós fomos criados seres adoradores. Fomos criados para adorar. Mas durante toda a criação, nós fomos mudando conceitos e mudando aquilo que Deus nos ensinou desde o princípio, desde Adão e Eva, e mudando aquilo, e acabamos perdendo o foco de quem adorar, de onde colocar, depositar o nosso maior amor, a nossa maior confiança. Hoje em dia a gente percebe que todas as culturas, qualquer cultura, ela adora alguma coisa. Nós fomos criados seres adoradores, nós precisamos adorar a algo. Mas infelizmente nós acabamos desviando o foco do principal, de, da pessoa que nos criou, da pessoa que nos colocou neste mundo e que nos permitiu viver e vivenciar tudo isso que nós já vivemos hoje e que temos e que possuímos os nossos filhos as nossas famílias os nossos amigos uh, o problema dessa de sermos criados seres adoradores é o que temos adorado hoje o que o que temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas Quantas vezes teremos que nos frustrar, que nos machucar, que cair... Até entendermos que só Deus pode ocupar este lugar. O senhor estava me trazendo que... a gente, Eu não acordo, pelo menos eu ensino as crianças e eu não acordo em casa... Sem dar bom dia para todos. Sei lá, beijar e dizer que Deus te abençoe, que tu tenha um dia maravilhoso... Mas algumas vezes eu acordo, sim, e eu não tenho tempo de orar. Por quê? Por que a gente coloca coisas, por que a gente não adota a, a maneira mais correta que seria, que é buscar o Senhor em primeiro lugar? Às vezes eu acordo meio atrasada, vamos lá, vamos lá, tem que arrumar as crianças, tem que fazer um milhão de tarefas. A oração ficou, né? eu não conversei com o Pai, eu não pedi para que ele me protegesse nesse dia, eu não pedi para que ele estivesse comigo naquele dia. Por que a gente faz isso? Uh, quando Jesus ele se fez homem, e ele, ele nos deu um dos muitos ensinamentos, né? mas creio que um dos maiores deles, ou o maior, uh, está em João 4,19. O título dessa parte fala da verdadeira adoração. Nessa parte, Jesus estava saindo da Judéia, indo para a Galiléia e ele passa por Samaria. E cansado, ele assenta-se a um poço, a uma fonte, que era a fonte de Jacó. E ele encontra uma mulher samaritana lá e eles começam a conversar. Daí a mulher responde para ele, como ele fala sobre a vida da mulher sem a conhecê-la, né? ela responde para ele, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem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 Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher, ela questiona a Deus onde seria o lugar correto de adoração. Porque no Antigo Testamento existia um local para se adorar a Deus. Então ela questiona onde então é o local, é em Jerusalém ou é nesse monte onde nós adoramos? E Jesus responde que não é onde não é onde eu vou adorar, mas é quem eu vou adorar e como eu vou adorar. Uh, nós só conseguimos adorar aquilo que nós conhecemos. E não há outro modo de conhecer a Deus sem estudarmos as escrituras, sem desenvolvermos um relacionamento com Deus. Deus sem termos intimidade com ele, através do nosso secreto, como a irmã Nelson tinha pregado. Então, o senhor me trouxe muito claro que, quando eu era jovem, assim, eu gostava muito de uma banda. E tudo que saía de reportagem, ou, uh, tanto reportagem na TV, quanto reportagem em jornais, eu guardava, eu lia, eu tinha pilhas sobre aquela banda que eu gostava. E eu só, como eu gostava muito, era demais, eu sabia tudo sobre aquela banda. Se tu me perguntasse quem era o nome da mãe do vocalista, eu saberia. Qual é a cor preferida do, do vocalista, eu saberia. Quem era a mulher, os filhos, eu sabia tudo. Então eu só consigo adorar aquilo que eu conheço. Eu preciso conhecer a Deus, porque quando eu conhecer Ele verdadeiramente, eu não sairei de casa de manhã sem orar. Eu não, eu não abrirei os, dias, os meus olhos de manhã e não direi bom dia pai, obrigado por mais um dia. Porque para os meus filhos eu faço isso, não faço? Para o meu marido eu faço isso, não faço? Então, a partir do momento que eu conheço Deus de verdade, que eu crio uma intimidade, um relacionamento forte com Ele, isso vira rotina na minha vida. E não uma rotina religiosa, mas uma rotina de amor, de verdade. Uh, quando Deus fala aqui na passagem, Jesus fala na passagem, né? Que adoraremos o Pai em espírito e em verdade. Quando ele fala em espírito, ele se refere à minha consciência. Vocês lembram da, da árvore que a Andréia criou? Que tinha a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Na árvore da vida a gente tinha a consciência, a intuição e a comunhão. O meu espírito, porque nós somos formados de espírito, alma e corpo. O meu espírito... Se liga ao Espírito Santo de Deus. Então, e essa ligação faz com que gere vida em mim. Porque a partir daquele momento, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus faça morada eterna na minha vida. Eu preciso convidar ele a caminhar comigo por onde eu for. E isso só será possível quando eu beber dessa fonte de água viva e me alimentar das escrituras diariamente e passar o meu tempo, um tempo do dia, da semana com o Senhor em secreto. Onde eu possa conversar uh, e contar tudo. Quantas vezes a gente passa por alguma dificuldade e a gente tá louca para escutar o conselho de alguém, né? Aí sempre, aí ah, eu vou ligar para a fulana. Mas será que... Tu já parou antes de ligar para fulano ou para o ciclano e já orou e já contou essa tua dificuldade para o Senhor? E já perguntou para ele, pai, o que, que eu vou fazer com isso? Eu não sei. A gente esquece. Porque o nosso relacionamento ainda com o pai não está tão superior, tão maravilhoso quanto deveria. Porque nós vivemos épocas em que Momentos a gente consegue, daqui a pouco uma turbulência, um ventinho sopra mais forte lá fora e a gente esquece. E isso passa no nosso esquecimento. Eu preciso, então, permitir que o Senhor tome conta do meu coração, que Ele reorganize a minha casa, que Ele quebre aquelas paredes que nós vinhamos quebrando. Que ele coloque a mobília no lugar que ele achar que é o melhor lugar. Uh, em momento nenhum, o Senhor disse que a nossa caminhada com ele seria fácil, que ele resolveria todos os nossos problemas. Mas ele nos disse, nos disse sim, que ele estaria conosco em todos os momentos que Ele não nos abandonaria, ab abandonaria em momento nenhum. Mas às vezes a gente está passando por uma dificuldade e esquece disso. Esquece que a pessoa que está no nosso lado foi em Deus quem colocou. Esquece que... Um oi que eu ganhei na rua, foi Deus que permitiu que aquela pessoa me desse aquele oi. Que o abraço que eu ganhei e que me trouxe um certo conforto naquele meu dia de angústia, foi Deus que mandou essa pessoa me abraçar. A gente para de ver essas coisas e quão importante é nós estarmos enxergando tudo isso. Uh... Nós somos seres que, como mesmo eu falei antes, adoradores. Nós precisamos adorar. Nós somos criados como adoradores. E se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente vai sempre querer uma bengala. Uma situação que nós vamos passar, eu vou... Ligar e pedir para a irmã lá da igreja, que eu gosto muito e eu confio muito, que ela ore por mim. Ai, hoje está difícil. Irmãzinha, aí tu pode orar sobre esse assunto, porque eu não vou conseguir. Mas a gente esquece que, a gente, que o véu foi rasgado e que a gente tem esse poder. Eu não estou dizendo que nós não precisamos e não podemos pedir oração. Que nós não podemos pedir ajuda quando a gente precisa. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a maior parte das vezes, a maioria das vezes, a gente consegue. A gente pode orar. E o Senhor vai falar com a gente. A partir do momento que eu, eu tenho uma intimidade com Ele, eu começo a escutar Ele. Uh, na tradução... Grega e, e do grego e do hebraico, a palavra adoração na Bíblia, ela é, é utilizado o termo prostrado, submeter-se, que significa que eu diminuo, eu me humilho, para que o Espírito Santo de Deus cresça dentro de mim. E o prostrado ele não é só o meu corpo. Não é só o meu movimento, não é o meu levantar de mãos, não é o colocar só a cabeça no chão, mas é eu entregar a minha vida a Deus e saber que Ele vai levá-la da melhor forma possível. Que Ele vai conduzir e eu confiar nele. É quando Deus me dizer assim, passa por aquela pessoa ali, ó, que tu nem sempre te agrada, e dá um abraço e diz, Deus te abençoe. E eu confiar que isso é a vontade de Deus. Aí tu, a nossa intuição vem e diz. Sabe aquela pessoa que te magoou, que te falou um monte de coisa que tu não queria? Vai lá e diz para ela, eu te perdoo. Eu sei que tu não fez isso porque tu queria, mas porque tu estava sendo utilizado como meio do inimigo. Para mim, me sentir mal com isso. Como a gente viu na encenação. Quantas vezes a gente quer... Tenho vontade, eu venho na igreja escuto que eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Mas, e eu me proponho, não, a partir dessa semana eu vou começar a estudar, a fazer um estudo lá em casa. Eu vou pegar as crianças e eu vou ter um estudo com elas. Vai ser diferente a partir dessa semana. E a gente vai para fazer e uma criança cai. O outro sai correndo que queria não sei o quê. O telefone toca, chega uma mensagem que eu estou esperando alguém me responder algo importante, eu vou dar uma olhadinha. O inimigo sempre coloca situações para que nós não consigamos alcançar a Cristo. E o prostrar-se significa, essa mensagem pode esperar. O prostrar-se significa... Isso agora não é tão importante. Vem aqui, vamos nos reunir. Vamos ter o nosso momento, a minha família. É fácil falar, né? mas chega na hora, as coisas acontecem e a gente não consegue fazer. Mas isso é necessário. E, e a gente só vai ver a diferença quando começarmos a fazer. Quando adotarmos isso na nossa vida como uma rotina porque é através da minha vontade, das minhas ações, que Deus vai crescendo e usando. Até pessoas que, se Ele usou até um jumento né, para falar, Ele pode usar qualquer coisa para falar com a gente. Uh, a partir desse momento, eu deixo de ter uma vida religiosa. Eu entendo que, em primeiro lugar na minha vida está Deus. E eu deixo de falar de Cristo para viver com Cristo. E a minha vida muda. Uh, em Mateus 15, 8. Vou pedir para as irmãs abrirem. Jesus fala, né, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus não está comigo diariamente, eu não tenho uma vida com Cristo eu estou falando aquilo que eu não vivo. E eu digo para vocês que, muitas vezes, eu tentei falar de Cristo para as pessoas, mas como elas não enxergavam Cristo em mim, elas não eram tocadas pelo Espírito Santo. Porque eu preciso estar vivendo isso. Eu preciso que o Espírito Santo esteja transbordando dentro de mim para que eu possa tocar a vida das outras pessoas. Para que eu possa tocar na vida de, do meu marido, que às vezes a gente briga, do meu filho, que às vezes responde para mim, de uma vizinha que às vezes não me dá muita bola. ou que Porque daí ela não vai querer aquilo que ela não vê na minha vida. Mas ela vai querer aquilo, aquela mudança que ocorreu, que ela está vivenciando na minha vida. Aí sim. E adorar a, cri, adorar a Deus é isso. É viver com Cristo. Uh, em Mateus 6, 7. Um pouquinho antes. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. 6, 7, isso. Uh, às vezes, eu nem oro repetidamente a mesma coisa, mas o que eu estou orando e falando para Deus não é verdade na minha vida. Eu não estou nem entendendo muito bem, eu, eu escutei a irmãzinha lá orar desse jeito, eu comecei a orar daquele jeito, mas isso não é verdade na minha vida. E nem a palavra é repetida, mas ela não é a verdade daquilo que eu estou vivendo. Eu não entendi tudo aquilo ainda, porque eu não me dediquei, eu não perdi, ganhei tempo, na verdade, lendo as escrituras, eu não tenho conhecimento. O Senhor não se revelou para mim ainda. Então eu preciso buscar mais. Eu preciso falar com Cristo, com Deus, da maneira que, na oração, que eu sei que é a maneira que eu entendo o que eu estou pedindo e que Ele vai me entender o que eu estou pedindo. E buscar mais, porque é através do conhecimento, através de eu me dedicar tempo para Deus, que eu vou ter a revelação e o entendimento da palavra. Mas a mudança já irá ocorrer na minha vida. As coisas já estão ficando diferentes. Não é como era antigamente. Essa mudança, ela começa a acontecer a partir do momento que... Eu posso não estar falando tão bonito quanto a irmã Andréia. Mas... Eu, a mudança na minha vida já começou a ocorrer. Os meus filhos já são diferentes, o meu marido já é diferente, o meu relacionamento com meus vizinhos já é diferente, o meu relacionamento com a minha funcionária, com a minha patroa, não sei, já é diferente. Porque eu estou vivendo aquilo que eu estou buscando. E o Senhor está se revelando para mim. Quanto mais eu busco, mais o Senhor se revela. E é adorando a Ele, quando uh, em João 4, lá quando nós estávamos lendo, quando o Senhor fala para a samaritana que é em espírito e em verdade, a verdade é essa, é a verdade da minha vida, a verdade daquilo que eu expresso, daquilo que eu vivo. É eu permitir que o Espírito Santo de Deus entre, invada a minha vida e transborde dentro de mim. E essa verdade começa a ter sentido. É tanto a verdade do que eu vivo, quanto a verdade da palavra. Mas tudo é um complemento, tudo é uma junção. Não existe uma coisa, uma coisa sem a outra. Uh... E o Senhor também não quer que estejamos no culto para receber somente, e sim para o adorar. E nós não o iremos adorar se... Nós não só iremos adorar Ele se nós nos prostrar, se glorificar o, o, o nome dEle, ou se nós su se submeter a fazer... Se nós não nos submetermos a fazer aquilo que o Espírito Santo nos conduz para fazer. Não adianta só eu vir à igreja e escutar tudo e prestar atenção. Nossa, eu sento e nada mais me atrapalha. Mas o Senhor me diz que... Hoje, quem sabe, tu fica lá na escolinha e fica com as crianças. Hoje, quem sabe, tu fica recepcionando as pessoas na porta... É eu me submeter, é eu reagir àquilo que eu venho ganhando e recebendo. Adoração não é só eu me prostrar, mas é eu me submeter à vontade do Pai. À vontade do Espírito Santo na minha vida. E fazer as coisas que as pessoas nos conduzem, que o Espírito Santo toca na vida dessas pessoas para nos conduzirem sem reclamar, glorificando a Deus por tudo, por poder estar fazendo e por tudo que Ele nos pede para fazer. Uh, nessa hora eu saio do mecânico, eu saio, eu abandono aquilo que é um preceito humano, de chegar no culto e somente receber. De chegar no Pérolas e somente escutar. E de erguer as mãos no louvor, porque eu vi que a irmãzinha lá ergue as mãos. Então, eu acho que no louvor a gente deve fazer assim, ou mexer assim. Não sei porque eu estou vendo o que outra pessoa está fazendo. Mas eu faço isso porque o Senhor me toca. E essa é a vontade do Pai. Eu faço isso porque eu tento encostar em Deus, ó. Eu, eu tento glorificar cada vez mais o seu nome, mas não, isso não é mais mecânico para mim. Isso é a minha vontade. Uh, o Senhor tem me trazido que Davi foi escolhido né, por Deus como homem, segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu muitos pecados. Escutei esses dias um pastor falando que se Davi abrisse uma igreja hoje, não teria muitos membros. Porque ele foi assassino, ele adulterou. Que, que, quem iria numa igreja? Eu não iria. Quem iria numa igreja que o pastor é assassino e adúltero? Nós não iríamos, né? Porque nós não entendemos muito bem aquilo que o Senhor pensa. Nós temos as escrituras, nós nos debulhamos em cima dela, nós lemos ela, nós buscamos o entendimento, mas o entendimento do Senhor é muito superior ao nosso. Ele procura pessoas de coração arrependido, porque Davi fez, mas Davi se arrependeu. Adão, quando simplesmente comeu do fruto, ele se escondeu da presença de Deus. Né? Quando Deus chamou ele e perguntou o que que tu fizeste, o que que aconteceu... Ele não apareceu lá para dizer. Ele ficou com vergonha. Davi, não. Davi estava lá. Pá, ah, Senhor, eu mandei o irmãozinho lá na frente para mim ficar com a mulher dele. Me arrependo de ter feito isso. Então o Senhor quer corações contritos. Ele quer arrependimento no nosso coração. Não importa o que façamos. Mas se nos arrepender verdadeiramente, se buscarmos a mudança, isso vai fazer a diferença. E é isso que o Senhor procura em nós. Esses dias eu, eu vendo, eu estou vendo muitas ministrações, vocês estão vendo. Outra ministração, o um pastor dizia assim que arrependimento não é simplesmente eu confessar e dizer que eu não vou mais fazer é eu dar uma volta de 180 graus. Então, se eu roubava, sei lá, roubava qualquer coisinha, é eu começar a dar. Então, o arrependimento não é só eu deixar de roubar. É eu começar a pegar o meu dinheiro e doar para as pessoas que eu acho que precisam. Então arrepender é mais do que deixar de fazer, é eu mudar, é eu dar uma volta de 180 graus. Uh, o senhor também, ele fala, quando ele fala sobre adoração, ele traz em Lucas 7, 36 a 39. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás, dos, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia e os ungia com unguento um e quando Jesus foi questionado né mas essa mulher é pecadora o que ela está fazendo aqui mas essa essa mulher o adorou ela deu a ele tudo de mais precioso que ela tinha ela não ungiu a cabeça do Senhor ela ungiu os pés dele. O Senhor Jesus quando entrou, ele não foi, não foi lavado os pés dele, que era um, um ritual daquela época. Mas essa pecadora, que em outra passagem parece ser uma prostituta, ela lavou ele com as lágrimas. Ela secou os pés dele com os cabelos. Ela usou o óleo pre precioso que ela tinha para ungir os pés do Senhor. É esse arrependimento, é essa verdade que o Senhor espera, é essa adoração que o Senhor espera dos seus filhos. Uh, mais adiante, em, no versículo 44, o Senhor fala, né? Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muito pecados, porque ela muito amou. Amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus diz à mulher, perdoados são os teus pecados. E no fim ele fala, tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa a verdadeira adoração que o Senhor espera dos seus filhos. A adoração de eu dar ao Senhor o melhor que eu tenho. O melhor que eu posso. Não só aquilo que eu vejo que os outros dão. Não só aquilo que ai, aquele fulano ali foi lá e, e se dedica à obra desse jeito. Eu não preciso ser igual, mas eu posso dar o meu melhor, porque cada um de nós somos singulares. E cada um de nós tem um melhor diferencial. E a gente tem que dar o nosso melhor para o Senhor. É isso que Ele espera de nós. A gente tem que sair da adoração exterior somente. Sair do falar e ir para o agir. Porque no final dessa passagem, que a gente leu agora, o Senhor diz à mulher pecadora, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Uh... Há pouco tempo atrás, teve aquela, aquele grupo, o Atoto, aqui na igreja. Eu digo para vocês que existia uma Juliana antes do Atoto e uma Juliana após o Atoto. Nós recebemos em casa, e eu creio fielmente que foi um presente do Senhor na minha vida. Três meninos do grupo e um responsável. Eles dormiram lá em casa aquela noite que eles se apresentaram aqui. E eu sempre escutava falar, né? Ah, olha essa pessoa é cheia do Espírito Santo, mas eu eu sinceramente eu olhava e eu achava todas as pessoas muito normais, muito iguais a mim, assim, não via grandes diferenças. Quando eu abri a porta da minha casa para essas crianças entrarem, eu senti o Espírito Santo entrando dentro da minha casa. Eu senti um amor incondicional. Eu senti pessoas que, verdadeiramente, elas só têm Cristo. E, na verdade, elas têm tudo, né? Nós que lutamos por outras coisas e deixamos de ter o principal, que é Cristo. Mas elas só têm isso. E, e a presença delas é tão maravilhosa. É uma coisa que só viver para entender. E eu entendo isso como a verdadeira adoração. Quando eu estou completamente cheia do Espírito Santo, as pessoas querem estar perto de mim. As pessoas sentem isso de mim. Isso que eu senti dessas crianças. As pessoas vão entender o que é ter Cristo na vida delas, porque... Irmãs, elas, eles só falavam inglês, eu não falo fluentemente inglês. Eu me saio bem, mais ou menos. A gente utilizava o Google Tradutor, mas nós nos entendíamos muito bem. Porque eu entendi, eu disse para o meu marido, nossa, sabe quando tu sente Deus dentro da tua casa? Sabe quando você te sente abraçado, amado por Deus? Uma, uma sensação fora do comum. Isso era essas crianças dentro da minha casa. Eles agradeciam tudo. Era um, Eu dizia, para de agradecer, chega. Porque era muitos obrigados. Era muito, era obrigado por qualquer coisa. Às vezes as pessoas nos dão um abraço, nos dão um copo d'água. A gente não diz obrigado, né? A gente passa despercebido. E tu sentia o amor de Deus sentia, bom, quem veio na apresentação, sentiu isso aqui na apresentação, eu creio mas ter eles dentro de casa foi uma sensação ímpar, porque eles dormiram, a gente foi dormir até que acabou tudo aqui e nós jantamos e fomos dormir, já era uma hora da manhã mais ou menos e eles tinham que acordar, eles tinham que estar aqui às nove para sair ou oito e meia então eles tinham que acordar cedo no outro dia eles foram dormir louvando e orando. Nós escutávamos aquele louvor e aquela oração. E eu disse para o meu marido. Meu Deus. Quantas vezes. Eu fui dormir. Estava tão cansada. Que nem orar eu orei. Eu estava tão cansada. Eu deitei no travesseiro e eu pensei. Agora eu vou orar. Mas eu já estava deitada. né? Então. A oração passou. E aquelas crianças, eu escutei uma irmã falando assim, né? Aquelas crianças perderam a, eles perderam a infância. Porque eles trabalham muito, né? Eles se apresentam muito, eles ensaiam muito, eles têm uma vida muito regrada. E eu digo para vocês que não, eles não perderam a infância. Eles estão aproveitando da melhor forma possível a infância deles. Nós que achamos que a infância não deve ser aproveitada daquela maneira. Nós que temos a visão distorcida disso. Quando eu recebi eles e tive essa sensação, eu comecei cada vez a buscar mais a Deus. Eu queria me tornar eles, né? eu queria que as pessoas sentissem de mim em mim, aquilo que eu senti com a presença deles. E o Senhor me trouxe um, uma analogia, assim, que o Espírito Santo de Deus, ele é o sol. Que quando ele surge, ele dissipa qualquer trevas, né? Ele ilumina tudo. Não há trevas onde está a presença do Espírito Santo de Deus mas que nós podemos ser a lua, que nós não somos um astro iluminado, que tem il il iluminação própria, né? Mas a lua ela é iluminada pelo sol para refletir. E a lua quando ela é cheia é porque a terra ou o mundo não está interferindo nessa nessa, na, na lua, então, ela está cheia, ela reflete mais, ela traz mais claridade nas trevas. A gente enxerga mais à noite. E quando nós resolvemos dar ouvidos ao mundo, nós somos a lua crescente, minguante, porque estamos sendo ocupadas por esse mundo. Esse mundo está ocupando uma parte da nossa vida. E daí nós não refletimos Tanta luz, mas refletimos ainda um pouco. E quando nós somos a lua nova é que a gente não conheceu o Espírito Santo de Deus, porque o mundo inteiro está nos, está, ele está nos oprimindo ali, não há luz nenhuma saindo de nós. Mas o Senhor me disse que isso também é normal. É normal uh, o Senhor soprar um pouco mais forte, mandar uma tempestade um pouquinho maior e nós... Uh, Ai, eu vou ver o que está que acontecendo, então como eu posso me proteger e eu esqueço de buscar ele. É normal isso. O mundo começa, às vezes, a gente acha que está super bem, né? Não, eu sou espiritual em pessoa. Aí daqui a pouco dá um contratempo mais carnal impossível, né? Então isso É normal. Mas nós temos que lutar, nós temos que adorar o Senhor, nós temos que buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser a lua cheia, que tem mais iluminação nas trevas do que a minguante e a crescente. Que estão sofrendo uh, alterações do mundo, né, do planeta Terra. E isso que eu vi naquelas crianças, eu vi a lua cheia. Era noite, mas era como se quatro luas cheias tivessem entrado pela minha casa. E aqueles, o Espírito Santo de Deus ele ficou tão presente lá dentro, que esses dias até brinquei com o pastor Celso, que eu não aguento mais escutar ele dizer, boa noite pessoal, porque as crianças só querem ver os amigos. Então, elas entram no site da igreja, no YouTube, e veem a apresentação do Atoto todos os dias. Porque elas são pequenininhas. Então, elas têm aquela mania de ver a mesma coisa muitas vezes. Então, elas estão nessa fase. Desses dias, eu brinquei com o pastor Celso. não aguento mais escutar o senhor dizer. Boa noite, pessoal. É de manhã, é de tarde, é de noite lá em casa. Mas foi porque a presença dos amigos, como dizem elas das crianças, trouxeram para ela, elas vida, trouxeram alegria, trouxeram aquilo que às vezes nós mesmos, como pais, nós vamos dizer, tentar dar um puxãozinho de orelha e dizemos assim, é, Deus não vai gostar disso. Eu já estou botando Deus como o cara brabo, né? O ruim da história, porque se ela não pode fazer arte, é porque Deus não quer, então... Às vezes sem querer nós distorcemos tudo, mas Deus é amor. Mas sem querer nós começamos a colocar coisas nas cabeças dos nossos filhos contrárias àquilo que é verdade. Uh... E uma coisa que o Senhor veio me trazendo também sobre a adoração foi que... Quando a gente vai, num, eu pensando nessa banda que eu gostava e sabia tudo. Quando eu fui no show dessa banda, eu não cantava a música deles. Enfim. Não, não era assim. Eu gritava. Eu queria que eles me escutassem, eu queria que eles me olhassem. Tá vendo eu aqui, ó. Por que, que para Deus eu não posso fazer a mesma coisa? Não preciso cantar simplesmente um louvor para o Senhor, adorar Ele, dizer para Ele quanto eu o amo, da maneira aquela calminha. Ou eu assim na minha melodia de sempre, eu posso o adorar verdadeiramente. Eu posso render graças a Ele com vontade. E não simplesmente, pois é, aleluia, bem calmamente, né? Eu posso demonstrar para ele verdadeiramente meu amor, porque é isso que eu fazia. E por que, que para Cristo, para Deus tem que ser diferente? Aí vocês vão me perguntar assim, tá Ju, mas tu falou um monte de coisa aí, mas como é que eu sei que eu estou adorando a Deus de verdade, que, que o que eu estou fazendo é uma adoração verdadeira. A gente só sabe se a gente está adorando a Deus de verdade, se há transformação na nossa vida. Eu... Aquilo que acontece no meu quarto... No meu secreto. Aquilo que acontece quando eu estou no culto. Tem que gerar em mim mudança. Eu não posso mais ser a mesma mãe que eu era antes. Eu não posso mais ser a mesma esposa que eu era antes. Eu sou uma nova esposa. Eu sou uma nova mãe. Eu sou uma nova vizinha. Eu sou uma nova amiga. Eu sou uma nova pessoa. Quando eu me tornar uma nova pessoa, quer dizer que a minha adoração a Deus está sendo verdadeira? Um pastor dizia esses dias que ele estava ensinando o filho dele a tomar banho. E daí perguntaram para ele, ah, como é que tu sabe... Se teu filho tomou banho direito, se quando ele sair do banho, ele sair limpo. Não não importa o sabonete que ele usou, não importa se ele pegou o shampoo e passou no corpo, não importa o pH da água, não importa nada. O que importa é se, ao sair do banho, ele foi limpo. Então, o que importa, para mim, saber se eu sou um verdadeiro adorador... É se quando eu saí da minha adoração, eu estou me tornando uma nova criatura. Eu não sou mais quem eu era antes. A mudança ela não acontece da noite para o dia, mas ela acontece. Se tu é a mesma pessoa antes e agora, tu não está adorando a Deus verdadeiramente. Tu pode até, deixa eu pensar na palavra, tu pode até ser uma admiradora de Deus. Eu admiro Deus, eu acho legal a história da Bíblia, eu acho tudo muito legal, assim, eu sou uma admiradora. Orar, Ah, quando eu lembro eu oro. Quando eu lembro, eu trato bem as pessoas, quando eu lembro, eu me transformo numa pessoa melhor, eu, eu admiro Deus. Mas eu não sou um verdadeiro adorador. E eu preciso me tornar. Porque as coisas só mudarão ao meu redor. Os problemas que eu tenho, as dificuldades que eu encontro, os relacionamentos que eu faço... Eles só mudarão quando eu me transformar. A transformação que a gente espera não está no outro, está em nós. Porque a partir do momento que eu me transformo, a pessoa pode ser a mesma ainda. Mas aquilo já não vai me tocar. Porque eu tirei, vamos supor, eu brigo muito com meu esposo. E eu coloco ele em primeiro lugar na minha vida. Então, tudo que ele me xingar e me disser, vai me tocar. Vai ser ruim, eu vou ficar mal. Mas se eu tiro ele de primeiro lugar na minha vida, e se eu adoro a Deus, o Senhor vai me dizer, perdoa, ele não sabe nem o que está falando. Perdoa, ele não tem nem noção do que ele falou. E para mim, mim, a importância que eu dou para aquilo que Ele falou, já não é mais a mesma. Porque Ele não está em primeiro lugar mais na minha vida. Está Deus. E Deus me diz que Ele me ama. E Deus prova que Ele nos ama. E é isso que o Senhor quer de nós. Verdadeiros adoradores. Porque a partir do momento que eu verdadeiramente adorar ao Senhor... A Lua se encherá. Eu iluminarei muito mais as trevas. Nada mais será como antes. E chegará um ponto que nem as pessoas que estão ao meu redor eu estarei tão cheia do Espírito Santo que nem as pessoas que estão ao meu redor elas, elas sentirão essa presença. Essa presença que eu disse para vocês que eu senti com essas crianças. Não tinha como ficar triste com eles. Não tinha como fechar a cara para eles. Não tinha como dizer, eu estou cansado. Ai, não. Porque tu olhava para eles e tu sentia Deus contigo. O Espírito Santo de Deus ali. E é isso que o Senhor espera de nós. Eu vou convidar as irmãs agora e a irmã Andréia. A nós fazermos um louvor. E enquanto só toca o som. Vou convidar a irmã Naira para ajudar a irmã Andréia também. Uh, enquanto só toca o som. Sem voz. Eu vou pedir para vocês que vocês comecem a orar. Orar pelo que vier na mente de vocês. Por aquilo que está trazendo uma certa angústia, Uma aflição. Algo que não está tão bom quanto poderia estar. E eu vou pedir para vocês orarem e depois no louvor cantarem. Mas cantarem para tentar tocar o Senhor. Cantarem com vontade para que Cristo olhe para nós. Para que Deus nos escute. Para que busquemos a Ele com verdade. E não mais na mesma sintonia e calmaria como antes. Mas que isso seja a diferença a partir de agora na nossa vida. Que nós possamos buscar cada vez mais a presença viva do Espírito Santo em nós. Para que isso se reflita na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos. Em todo mundo que estiver ao nosso redor. Vou pedir para vocês então ficarem em pé. Que vocês fechem os olhos, esqueçam as pessoas que estão ao redor de vocês e comecem a orar.